eu fiz uma pesquisa básica já, né, que tem um jogo brasileiro que é considerado o primeiro jogo de tabuleiro nacional, né? Você pode confirmar ou pode ter outras informações, né? Mas foi a pesquisa que eu achei que diz que o jogo da onça, que é de origem indígena, mais especificamente do povo Bororo do Mato Grosso, né? É talvez o primeiro jogo de tabuleiro nacional, em que, com, com as pedrinhas lá, com os elementos, né? Um, um dos elementos simula a onça, né? Que quer se livrar e quer devorar os caninos, né? E as outras pedrinhas são justamente os cachorros que querem acuar a onça, né? Você acha que esse é o primeiro jogo brasileiro mesmo, Jaime? Provavelmente, Itaboleia? porque é capaz, é capaz de ele ser anterior ao Brasil, inclusive. É, não, não tem muita, muita noção, falta registro histórico, então fica complicado de datar esses jogos, né? É verdade. É, é é de mas atar. o jogo da onça, com certeza. Se não é o primeiro, ou seja, a questão é o que surgiu primeiro, o jogo da onça ou o Brasil. Então não tenho certeza. <risos> mas, tem certeza. Talvez até ter algum historiador aí que sabe melhor do que eu isso, mas sim, o jogo da onça com certeza é o primeiro. Que bacana, né? Então, Infelizmente é não tem o original aqui, então para te mostrar. <risos> ah, pois é. A gente né, faz a impressora né? 3D, a gente. Olha, a gente tá aí, né? As impressoras né? estão aí agora, né? Uh, fala para Juliana: você já jogou o jogo da onça? Não, não. não. Eu fiz na sua pesquisa também, eu vi, eu disse, olha, interessante. Mas aí, como o Jaime falou, é difícil datar isso, porque o que é tecnicamente um jogo de tabuleiro? Você precisa de uma superfície e tudo mais? Porque existe toda aquela separação de board game, card game, RPG, enfim. É, o... vai, vai ter jo uma série de características. Jogos, jogos de, de, de tokens, de meeples, né? Por exemplo, o Dominó é, é um jogo que não é nem tabuleiro, nem, nem card game, né? É, vem, vem todas essas... essas pega-vareta? O que é pega-vareta, Jaime? Onde classifica pega-vareta? Então, é, é complicado porque <risos> não existe uma padronização do que é jogo de tabuleiro. Para algum, que é o que eu acredito, ok? Você precisa adotar algum padrão, você precisa adotar alguma definição. Eu gosto de pensar jogo de tabuleiro como jogo que se joga numa tábula ou numa mesa. Né? Mas não, não necessariamente pode ser. Aí, por exemplo, poker é jogo de tabuleiro? Se joga numa mesa. É um é. card game, é, Varetas né? é jogo de tabuleiro? Se joga numa mesa. Agora, a gente sabe de jogos de tabuleiro? Por exemplo, eu lembro de um jogo da Conclave chamado Ilegal. Você não joga numa mesa. Você joga num, numa sala. Celebridade, uhum. você uhum. pode jogar em pé. Né, aquele joguinho de você colocar aqui na tela. Guns, sua, por exemplo. Guns dá pra jogar em pé. Então dá é pra de... jogar em pé é. todo mundo. Aliás, que é um jogo engraçado que é Cash's Guns. Vamos combinar, hein? Ou o Palm tá. Island também, da, da Paper Games também. Você não precisa Isso. Oh. Oh, Rafael, o Rafael Cardeiro está falando Guns, aqui. Né? E conheça Dark City da Devir também. Vai atrás ah, de Dark City é é, é de cena, Exato, o Haka Tá matando a pau aí, quer dizer O, o que é jogo? Ainda tem essa Exatamente, questão Exatamente né? né? É, bem, é uma né? área muito nebulosa Ainda muita coisa tem que ser estudada e discutida Por isso aí